é que é meus putos do aço. Estamos de volta aqui com mais um produto Max Spinning Rod e mais um produto novo, um produto de lançamento novo. Já há bastante tempo que não filmávamos aqui um lançamento novo na Max Spinning Rod. Temos filmado muitos produtos, nomeadamente produtos que usamos nos nossos carros, como foi as bielas do Corsa, como foi uma suspensão que já montámos no nosso Toledo, várias coisas já montámos nos nossos carros e volta e meia recebemos um produto novo que eles vão lançar e usam aqui o nosso vídeo legendado e tal para lançar mesmo no site deles, nas redes sociais deles, para assim divulgar o produto. E hoje eles enviam nos aqui aqui um turbo que é de troca direta para os famosos minis Turbo, se é turbo, é para os minis turbo, não é para os minis compressor como eram, é para a nova geração Mini que já traz turbo. E como eles dizem aqui no website, não sei se vocês conseguem ver, é um turbo de troca direta para o Colatãs. Ou seja, é tirar aquele, se estiver estragado, se estiver bom, não interessa, é tirar aquele e colocar este sem nenhum tipo de adaptação. E segundo também informações que eles nos indicam aqui, é compatível com o Mini Cooper S R55, R56, uh, com os motores de 174 cavalos. 200 cavalos, 184 a uh, 163 e pronto, depois diz aqui que é compatível com os Cooper com os Cooper S, com os Country com os Clubman enfim, depois vocês consultam melhor essas especificações no link, eu vou deixar o link na descrição e se for compatível com o teu Mini, já sabes tens aqui uma boa opção para substituição do teu Turbo. E agora chega de conversa e vamos ver o material que é para isso que vocês já vieram para né? ver a turbina cá fora. Como sempre, vem o kit das respectivas juntas, porcas, parafusos, tudo o que vocês precisam para montar e para colocar tudo novo. Da oferta, vem sempre agora um autoclante desta versão nova. Antigamente, por acaso não tenho aqui nenhum, antigamente era só em autoclante, agora temos um autoclante em relevo, coisas novas. E aqui dentro está a turbina, aqui vem ela a nossa turbina, vamos aproveitar aqui o nosso x para cortar e já temos aqui a nossa turbina forte, tirar só daqui a papelada e pronto, este é o turbo dos minis, e agora eu digo-vos uma coisa, como é que estes turbinhos tão pequeninos, sim comparando com aqueles ali, são turbos bastante gigantes, como é que isto põe os minis a andarem, e vocês sabem que os minis turbo, quando carregados, mesmo com o turbo original, andam muito, muito bem. Vou só aqui tirar as tampinhas, para que vocês vejam melhor, o tamanho da turbina é mesmo bastante pequena, mas ainda assim, isto faz bastante, bastante potência. E agora, como eu digo sempre nos turbos da Max Speeding Rods, para que é que estes turbos servem? Malta, na minha opinião, estes turbos são muito bons para quê? Para tu tirares o teu original, guardas numa caixinha, não vais precisar dele, compras um destes, custam 180, 190 libras, mais coisa, menos coisa, ainda podes usar o código de desconto que eu vou deixar na descrição, compras este turbo, levas à nossa amiga, deve ser turbos, mandas abrir, trabalhar, ou seja, mantens um turbo original, Trabalhado por dentro, com mais jarda, com o look original, se forem aos homens da lanterna, teu o turbo original, mas guardaste o teu original. Qualquer stress de turbo, se partir, se lhe deste uma temperatura excessiva ele deitou-se, etc., podes sempre voltar a pôr o teu turbo original. Aproveitas este, que é, digamos, os turbos low cost, não é? 180 190 libras com o desconto vai ficar ao preço da uva mijona, vai ficar baratíssimo e podes usá-lo para carregar este turbo, gordão original e dares lambra, ok? Portanto, malta, se tens um mini desta geração de turbina e queres fazer isto que eu estou a dizer, carregar, já está disponível na Speeding Rods, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem mais especificações, mais características, mais informações, mais compatibilidades, posso não ter esquecido de alguma coisa. E já sabes, também temos código de desconto, vai-te ficar mais barato, ou então oferecem-te os portos e a casa sem chatice, sem alfândegas, sem nada, que é sempre bom. Vai, fica bem, um grande abraço e um grande gás espero que tenhas curtido este vídeo, gostes, cliques no like, partilhes e essas coisas todas. Vai malta, grande abraço e um grande gás, meus putos!